Sonic Frontiers continua, só que dessa vez uh, com FXAA ao invés de Anteiras em Temporal. Como vocês podem perceber, pelo fato das coisas estarem nítidas e pela grama estar muito pior do que estava... Ok, só estava verificando uma coisa lá, mas... Uh, pois é, uma coisa que vale a pena mencionar é que, tipo, demorou mais do que a noite inteira... Pro vídeo ser processado pelo YouTube, o que definitivamente foi uh, um acontecimento. Quer dizer, tipo, o vídeo demorou 3 horas pra renderizar, então... Yeah, ok. Oh! conecte isso para liberar aí. E... Ah! Agora eu compreendo. Sabe o que eu não compreendo ainda? Como fazer o Lightspeed Dash. Eu imagino que o jogo vai... Eventualmente Deixar isso claro pra gente Mas no momento A resposta é um tremendo Do não A propósito, eu provavelmente deveria mencionar que Eu simplesmente Quer saber, deixar pra lá O L2 que eu apertei Basicamente não fez nada, isso me incomoda Tipo, imagino também que Eventualmente a gente vai Começar a Ok, era isso que eu queria fazer Ah, até que não fez tanto dano assim Quanto eu imaginei que faria Mas tudo bem Ah, já perdi completamente A noção do que eu ia dizer Enquanto eu estava lutando E é, o jogo realmente quer que a gente vá naquela direção E etc, mas tem umas coisas aleatórias Aqui, tipo uns corações Simples pra gente liberar a Amy Aquilo foi bem terrível E o que? Raios é aquela coisa Voando... Ali com rastros de luz de Starlight Carnival. Pera aí um momento, deixa eu casualmente fazer isso aqui corretamente. Ei, gente, a gente tá na área que foi uh, demonstrada antes do jogo ser lançado. Ó, oh, Droga. Eu tive a oportunidade... Oh! Ok, isso? você vai simplesmente ficar... Ok, o seu nome é simplesmente uh, Lula? Você não se parece nem um pouco com Lula? Ok, o jogo tá simplesmente ensinando o Quick Step pra gente. Realmente não é super... Uh, necessário, mas tudo bem. Yeah, eu, eu não imaginei que eu fosse tropeçar no chefe aqui. Ele simplesmente espontaneamente desapareceu ali. Uh, ok, Sonic Frontiers. Uh, fascinante. Ok, mas detalhe. tá ali. Isso aqui parece uma zona inteira de um quebra-cabeça que tá acontecendo, mas eu não tô interessado nisso nesse momento. Tem algo muito mais interessante ali. Não sei se eu vou realmente conseguir alcançar aquele chefe que, tipo... Olha, com o boost uh, do Sonic no estado atual, eu acho que simplesmente eu não vou conseguir muita coisa com isso, mas... Oh, a me está aqui. Ok. Aparentemente eu preciso de mais set para conseguir liberá-la. Tudo bem. Eu compreendo mecânicas reutilizadas de Sonic Adventure 2. Eu compreendo. Um, e é uma coisa que eu devo mencionar aqui é que, tipo, eu compreendi como fazer aquele ataque do zigue-zague. Tipo, dizer o tutorial e foi bem legal. Simulador de treinamento. Ok, porque o jogo tá me ensinando a desviar aqui exatamente. Eu não tenho a menor ideia. Uh, sabe o que eu deveria fazer? Conseguir. Mais uma habilidade aqui, porque, tipo, nós temos habilidades liberadas. Auto-combo. Ou! Oh! É! Absolutamente não quero Ou, oh, 30? Yeah, as habilidades estão começando a ficar caras. Então, ok, vamos liberar habilidades. Uh, Joga é realmente necessário, tipo... Yeah, isso é a mesma coisa que Song Generations. Não é nada de especial aqui. Se bem que é extraordinariamente rápido. Ok. Oh! Você pode utilizar isso aqui do Anticobi? Eu não tenho uh, habilidades suficientes. Tem um ponto de derrogação aqui, tem uns cocos aqui, e... Isso parece... Oh! Ok. Isso, certamente... É um quebra-cabeça aqui. <risos> ah, toda vez que eu escuto... Ali, é, é, me deixa chocado o quão... Zelda, isso aqui é no fim das contas. Ok, tudo bem. Uh, fantástico isso que está acontecendo. Deixa a gente subir ali e tentar atacar aquele chefe. Ah, uh, quer saber? Aparentemente não. Oh, isso é um inimigo? Honestamente. Ah! O um inimigo que explode, a propósito. Quer saber? Deixa eu simplesmente atacar esse cara aqui diversas vezes. Yeah! Atacando a distância, você é absolutamente trucida! Aquele cara, o que eu não imaginei que fosse acontecer ali, mas tudo bem, o importante é que aconteceu. A propósito, vale a pena mencionar que. Moedas? Moedas roxas são utilizadas em portais roxos. Ok, moedas roxas que tem anzóis nelas, e tipo, isso aqui foi a primeira coisa que deixou claro que o Big estava disponível nesse jogo. E... Ok, o que é aquela caixa voando ali? Eu tô interessado em subir aqui em cima e... Ok, é relativamente tranquilo subir aqui em cima porque, tipo... Essa quicada dá uma grande altura, mas para subir aqui... E honestamente, você pode subir aqui em coisas de uma maneira bem mais fácil do que... Ok, eu não sei o que fazer ali, mas... Ok, isso vai dar um loop que vai permitir que eu suba... A resposta é não. Bom... Eu tive uma oportunidade. Andrew. Oh, isso é o portal roxo um, que o jogo estava fazendo referência. Eu espero que isso não leve a gente para pesca. Ok, eu ativei. Eu nem vi o quanto que era necessário ali para ativar isso aqui, mas. Oh. Hum, tinha um tom esquisito. Na voz do Pig ali por um momento. Sim, essas são as minhas questões. <risos> Bom, ele encontrou um lugar para pescar, sem dúvida alguma. A água bugada ali é realmente fantástica. Vocês perceberam o que? Aconteceu com os reflexos quando o Sonic pegou a vara vale de pescar. <risos> Me pergunto se isso vai ser. Esses pequenos detalhes vão ser eventualmente corrigidos em patches ou não. Ok. Uh, tudo bem. Aham. Uh -huh. Ok. Simples. Tranquilo. E não tem nada a ver, e eu consigo mais riscos com isso aqui. Ok. Não tem nada em comum com o gameplay de Sonic Adventure. Bom, ótimo, fantástico. Ok. Tesouros? Que tipo de tesouros? Tesouros úteis ou tipo cosméticos? Espera aí O Frog gosta dessas moedas roxas Tipo... Eu espero que eles não, ele não esteja comendo elas, né? Um, mas ok, tanto faz Um, um cartão dourado é um item que pode ser trocado por um dos itens na lista Ok, tudo bem Certo? Oh! Interessante E você usa uma dessas... Ok, tudo bem Eu compreendo Ah, isso aqui é mais a pescaria de Monster Hunter do que qualquer outra coisa. Os reflexos continuam extraordinariamente bugados a propósito. OK. Isso, isso aqui é realmente, oh meu Deus do céu, olha o tamanho do peixe-espada. <risos> isso, isso não era o que eu imaginava que eu ia acabar de pescar aqui neste momento. Tipo, o Sonic parece ter Algum tipo de talento sobrenatural pra pescar. Ele que deveria ser jogável e ter o gameplay de pesca no baú? Ok. Cartão dourado. Isso... Quer saber? Provavelmente a melhor coisa de se pegar aqui seria o mais caro, mas... Yeah. aí o mais caro... É o negócio de portal, né? Oh, eu posso simplesmente pegar um monte, etc. Pera aí, eu tô com. Uh, quantas fichas de pesca? Sete. E yeah, é yeah, tudo bem, eu comprei. Egg Memo era o que era mais caro. Ups, bom, eu cometi um erro, mas tanto faz. Enfim, pesca certamente é algo que você pode utilizar pra gastar bastante tempo, mas tudo bem. Eu acho que. Oh, e tem diversos lugares diferentes para você pescar e etc. Quer saber? Eles conseguiram. Esses eram um minigame de pesca genuinamente divertido. E eu aprovo, certamente. Eu acho que eu perdi uma oportunidade de conseguir um dos corações ali de liberar a Amy, mas tudo bem. Oh, você pode, tipo, liberar a Amy em diversos lugares diferentes aqui. Fascinante. Ah, quer saber? Eu tô meio que... Longe demais de onde eu realmente queria estar, e... peraí... Ok, esses caras aqui a gente pode, casualmente, destruir com Home Attack sem muito esforço. Um... yeah. Um ataque, cai fora, tudo certo. Oh, peraí um momento! Eu não imaginei que ele ia perseguir a gente daquele jeito, mas aparentemente sim. Ok, isso aqui está fechado, eu não sei o que isso significa exatamente. O que acontece se eu fazer um Sailupa aqui? Uh, nada, se eu não conseguir fechar o silêncio. Oh, isso fez corações aparecerem. Muitos. Ok, tudo bem, legal. Agora eu sei que é assim que aquilo funciona. Simplesmente, mera curiosidade nos recompensa por ali e... É, yeah, corações... E... Olha, honestamente, o level design aqui do mundo aberto é realmente esquisito de vez em quando. Oh, o que, que eu acabei de fazer? Bom, uma ampulheta. Mas isso significa que vai ter um desafio que eu vou ter que terminar rapidamente, não é? Ok. Tem diversas coisas brilhando ali. E eu tenho que encostar em todas? Ou... Ok, eu tenho que fazer sai-loop em todos e isso vai fazer coisas acontecerem. Tudo bem. Simples de se compreender. Isso é tipo uma missão bem mais significativa do que... Uh! Mais moedas de pescar e com isso a gente libera mais uma parte do mapa. E a gente consegue mais um coração do Tumba Tipo, a proposta é meio esquisito que você tem que uh, manualmente coletar o coração do Tumba bluba ali toda vez que você libera um. Eu acho que tipo a coisa que faria mais sentido seria simplesmente encontrar uma chave. Simplesmente Uh, aquilo ser creditado Na sua conta imediatamente Mas tanto faz Ok uh, yeah, tem, tem esmeraldas do caos ali atrás Tipo, esse era o meu foco Mas é meio que extraordinariamente fácil Ficar distraído Nesse jogo E fazer outras coisas completamente diferentes Ok, eu tava meio que querendo fazer O ataque à distância ali Mas eu meio que errei completamente Mas tudo bem, tanto faz Uh, ou oh, mais um desses quebra-cabeças fáceis, sem dúvida alguma dá pra gente fazer isso. Olha, esses cocos aqui, tipo, você simplesmente coleta eles aleatoriamente, eles meio que ficam camuflados no meio do lugar, é realmente esquisito. Mas, enfim, bem-vindos a um quebra cabeça extremamente Sonic com Rise of Lyric, que certamente já foi feito e terminado em tempo recorde. Uh, aqui não é uma das sementes que aumenta o seu ataque, a defesa... Etc. Uh, tem uma torre ali A propósito Tipo, aquilo parece o chefe torre que a gente tinha enfrentado ali Então será que realmente acaba sendo isso no fim das contas? Eu não sei Será que me interessa? Uh, eu também não sei Por que você vai tão insanamente rápido naquele lugar ali? Eu não tenho a menor ideia Mas uh, tudo bem Ali é o lugar onde você vai insanamente rápido eu sou minha, ou escutei a voz de algum personagem gritando. Eu não tenho uma nova ideia, mas eu acho que. Oh! Esmeralda amarela detectada. Chefe. Ou! Oh! Qual é? Isso não é um chefe. Isso aqui é um inimigo completamente normal. Que então já foi imediatamente derrotado. Olha, pelo menos, tipo, o combate aqui nesse jogo é bem rápido. Você simplesmente chega, causa demolição. Enfim, oh, tenho corações suficientes pra liberar aquela ímã. O que isso faz? Eu não sei, mas... Tudo bem. Hora de coletar mais uma Esmeralda do Caos e... Oh, isso custa chaves. Ah, sim, claro, as chaves que a gente ganha com os estágios que a gente libera com... Engrenagens e... Olha, tipo, tem tantas coisas que você pode coletar aqui que... Eu ainda não... Sei exatamente qual conta pra que coisa, mas eu acho que isso provavelmente deve ter liberado uma cutscene aqui, né? é? Yeah! Pegar esmeraldas, avança a história. Uh, não sei se tipo, cada estágio avança... Peraí, o quê? Uh, de repente, do nada, um chefe aparece. O chefe que a gente vai enfrentar agora ou isso vai ser tipo, o chefe da ilha que você tem que usar o Super Sonic pra enfrentar? significa que, tipo, toda santa vez que a gente termina uma das ilhas, as esmeraldas se espalham novamente. Porque. Uh, é isso que parece no alguma. Da hora que, tipo, depois disso eu vou imediatamente em direção a mais uma esmeralda. E pois é. A ah, propósito, no último episódio eu fiz uma comparação com. Oh! oh. Compreendo. É, yeah, falou, derrote os titãs, etc. É, yeah, ali está a seis. Não falando muita coisa aqui nesse momento também. Uh, fiz a comparação com o Warframe e isso continua uh, mais relevante ainda. Ah, não, não, isso é, não é a mesma voz. Sem dúvida alguma. Ah, sim. É incrível. Comunicação aqui entre os dois. Tipo, também eu só entrei para fazer umas perguntas de vez em quando ali, mas. É yeah, ok, só que vai ser tipo uma luta de verdade acontecendo aqui ou o chefe não vai nem. <risos> ok! Sou <risos> simplesmente jogado para o espaço como se fosse a equipe Rocket. Ok, não, tem uma luta acontecendo aqui e eu me sinto como se eu estivesse. Oh, esses ângulos de câmera são... Ok, era é, é pra você simplesmente ficar spameando o botão de ataque. Ok, Phantom Rush ativado. Causo mais dano. Só que não, porque eu não tô causando dano nenhum. Ok, só que é basicamente a introdução sobre como as lutas vão funcionar no fim das contas. E... <risos> ah, ok, naquele ângulo de como, raios, o Sonic conseguiu aguentar <risos> essa pancada? Tipo, eu não vi nenhum anel sendo arremessado ali. Ele foi basicamente lançado, feito o Ig pelo Jotaro. <risos> e agora... A gente simplesmente acorda do nada. é yeah, sim. <risos> e yeah, é isso. Isso foi uma surra muito mais crível do que o que aconteceu no começo do Sonic Forces. Eu preciso Chaos. E Ok, simplesmente. Sonic, insanamente resistente a pancadas, ok? O jogo quer que a gente fale com a Amy. E eu iria falar com a Amy, sim, sem dúvida alguma. Tinha um lugar ali onde eu podia eu tinha corações suficientes para isso, mas agora eu estou num lugar completamente diferente. Então, é, eu vou simplesmente seguir em frente por aí com o jogo indo ver para onde isso aqui vai me levar. A propósito, tipo, coletar anéis aqui não é exatamente a coisa mais relevante do mundo, de se fazer nesse jogo, porque, tipo, é fácil perdê-los, etc. Não é, não é super importante. Enfim, Esmeralda Vermelha está por ali. ou oh, tem mais um daqueles chefes ali que a gente pode enfrentar. Ou será que é o mesmo chefe? Não, não, não. Aquilo. Aquilo é um lugar bem diferente do último lugar que a gente enfrentou aquele chefe. Mas enfim, eu acho que. Oh! Ok! Tudo bem, tanto faz. E uh, aí, a gente pode bloquear. Eu nem tinha reparado que isso iria ativar ele, mas tudo bem. Oh, agora eu posso Ih, ativar esse ataque, que faz uma quantidade absurda de dano, e... E yeah, é ok. Eu uh, posso fazer um sai loop em volta de você? Absolutamente. E ele já era. As lutas são tão rápidas, isso é realmente absurdo. De uma maneira boa. Ei, hey, eu consigo uma engrenagem. Uma engrenagem, tipo... Eu acho que já está mais ou menos na hora uh, de eu encontrar em algum canto. Ok, yeah, isso não é muito bom para esse chefe. Oh, por que eu estou errando tudo completamente? Eu não sei, a câmera simplesmente decidiu que o lock-on não valia ali. Oh, peraí. Yeah, eu ia tentar utilizar... Oh, não, ainda não coloquei o ataque de apertar círculo enquanto eu estou atacando para fazer alguma coisa. Uh, ah, yeah. sim tô procurando uma fase aqui do Cyber Space, porque eu sinto que já tá na hora da gente fazer alguma dessas. Aquilo foi só mentira, né? Espera, é o um momento. Mas isso continua aqui, provavelmente indicando um quebra-cabeça que eu acabei de identificar de boa aqui. Oh, isso aqui já é tipo um pouquinho de um, platforming mais significativo. Será que isso vai fazer? Oh, não, isso provavelmente é é a gente consegue um item, mas não estágio. Ah, falando em estágios, eu provavelmente consigo identificar eles ali no mapa, então provavelmente eu deveria. Uou, o que que eu acabei de fazer ali? Eu não tenho a menor ideia do que foi aquilo. Além de algo que fez eu completamente perder a minha direção ali. Ah. Um... Falando em perder a direção, ok, eu consegui mais um dos corações ali, realmente fantástico. Onde é que eu estava? Aqui! Pelo menos o jogo, tipo, deixa marcado ali e também com número, etc. Onde é que eu encontro uma fase aqui? Será legal se o jogo digasse... Ou oh, a cara da seja está ali, por quê? Eu não tenho a menor ideia, mas aí me está ali... Em algum canto... Ah, quer saber? Eu acho que provavelmente falar com a Amy é do meu interesse. Ah, perto o quadrado aqui e agora está ali precisamente marcado onde eu preciso ir. Sinto que tipo, esse tipo de... aí, o quê? que eu encontrei ali? Eu vi um negócio verde e o simulador de treinamento acabou de aparecer. Mas ok, tudo bem. Isso é algo pra se fazer em outro momento. Como eu acho que é óbvio pra todo mundo. Meu, eu me sinto como se eu estivesse... Jogando Mega Man Battle Network 6 no estágio do Judgment. Com as coisas que a gente está fazendo aqui, só que bem mais rápido. Oh! Tem o Coco Velho ali, o restou desse jogo. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele. Ok, tudo bem. O jogo está dando uma mensagem e eu consigo falar com ele. Ok. E ele simplesmente fala em. Ok, você. Tocou o sonho digital. Ok. Ah, sim, eu encontrei sementes e etc. Encontrei muitas coisas. E o que, que isso vai fazer exatamente? Oh, defesa e ataque. Huh, pensei que você ia ter, tipo, alguma escolha. Ao invés disso ser simplesmente um upgrade instantâneo, mas... Tudo bem. Ok. Ele aumenta... Oh, não, não. Ele aumentou o ataque ali. Provavelmente o outro deve aumentar anéis e boost e velocidade ou sei lá o que o tênis significa ali. Mas enfim, vamos liberar a Amy aqui antes que eu acabe me esquecendo e ver o que exatamente a gente ganha com isso. Eu tenho aquele outro chefe ali. Hum... Ok. Provavelmente essa cena de colocar os corações etc é algo que vai se repetir diversas vezes e não, vai não, ser melhor pular do que qualquer outra você coisa. Ok. E yeah, a Amy continua digitalizada, só derrotando o chefe que ela vai ser liberada mesmo. Oh, eu me pergunto o quão rápido você consegue terminar esse jogo se você tentar... Tipo, ir direto para a entre aspas. Ok? Coco tímido. Tudo bem? Significa que eu tenho que encontrar um específico no meio desse mundaréu? Imagino que, tipo, deve ser um pouquinho mais simples do que qualquer outra coisa. Hum... Ok, a dimensão tá traduzindo. Oh, é oh a, o, tipo, o Sonic tava falando ali e a voz dele não tava sincronizada. Será que, tipo, isso foi simplesmente uma cena que não ficou sincronizada direito? Ou tem alguma outra coisa? Eu não sei, mas tanto faz. Ok, basicamente então. Falar com a Amy... Bom, eu ia... Eu pensei que isso fosse, tipo... Ter uma continuidade, etc. Mas mesmo não consegui nada. A propósito, eu tô percebendo aqui... Yeah, tem uma nave aqui do Eggman. E eu não sei qual é o exato propósito dela aqui. Ok? Tá travado ali. E peraí. Deixa eu só... Ok, loop, E um monte de corações Meu, esses pontos aqui Eles São lucrativos, sem dúvida alguma Ok Nada realmente super especial aqui Ah, tem alguma fase aqui por perto eu Ainda não consegui, tipo Identificar O ícone de fase oh. Será que isso aqui é o um ícone de fase? Isso parece meio que um ícone de luta Ok, se eu marcar isso aqui Isso marca exatamente ali E eu vou ignorar com licença, eu disse que eu vou ignorar você aqui, deixa eu sair Que de boa, não tô exatamente interessado em nada. Oh, ali é o ponto... não, ali é onde estão as esmeraldas e eu estou agora num lugar completamente diferente do lugar que eu imaginava. Ok, o que... aí. deixa eu acabar com todo mundo aqui, antes de qualquer coisa. Ah, isso faz menos dano... Do que eu gostaria que fizesse, mas uh, tudo bem, tanto faz. Eu tô surpreso que eu não levei dano ali a propósito. Pera aí, aqueles corações do Tuba Eu acho que são tipo as sementes que aumentam o ataque. Agora que eu tô pensando um pouco nisso, aquilo não se parece remotamente com uma semente, mas tudo bem. Ok! E aqui a gente tem um quebra-cabeça de ir rápido novamente. Oh, tava apertando o triângulo ali a propósito que tipo o ícone de home attack nesse jogo e de interagir com coisas parece um triângulo ou oh, eu tenho que chegar ali uh, rápido eu não prestei atenção suficiente para fazer isso mas tudo bem ou oh, tem um minuto inteiro pra gente chegar lá algo me diz que isso não vai ser a coisa mais difícil do mundo de se fazer huh. Agora, lembra? Tipo, eu acho que teve um momento... Uh, eu acho que isso não era a intenção aqui. Teve um momento onde subiram nessa torre uh, nas demonstrações antes do jogo ser lançado. Todo mundo se perguntava, qual é o propósito disso aqui, afinal? E a resposta é, yeah, você tem que chegar ali rápido. A proposta, a Sage está casualmente ali ela também pode ser liberada com corações... Provavelmente ela tem alguma coisa para dizer, mas o que exatamente, eu não sei. A gente consegue coletar alguns cocos aqui, isso é algo. Ah, eu acho que eu vou deixar as minhas habilidades acumulando ali por enquanto, a propósito, para eu comprar uma das habilidades de 30. A isla, até então. Ok, então. Ah, coisas que você só pode coletar em momentos específicos. Tudo bem. Eu compreendo. Ok, ataca ele. Então, cai fora o mais longe possível. Ou, oh. Ok, eu não sei exatamente como lidar com aquele inimigo. Oh, não, não, não. Pensei que ele ia ficar me perseguindo perpetualmente, mas definitivamente isso não é o caso aqui. Meu, eu meio que... Uh, tô tendo dificuldade pra achar a fase do cyberespaço aqui. Eu pensei que elas... Seriam, tipo, coisas que eu tropeçaria casualmente sem precisar procurar, mas não é um caso. Eu tô vendo ícones e ícones e ícones ali, mas sem identificar exatamente qual é o que. Eu provavelmente deveria ter dado uma olhada no mapa antes, uh, bem lá no começo, para eu poder uh, distinguir qual coisa é o que, mas tudo bem. Ah, ok, vamos fazer um sai loop lento aqui Porque caso contrário eu vou acabar caindo ali no coraco Isso não seria bom, sem dúvida alguma E nós conseguimos uma engrenagem Ok, eu podia pegar a esmeralda Ah, tá, tipo, bem perto Oh! Ah! Ok, tudo bem Descobri os ícones de fase aqui eu Só estava um pouquinho confuso Porque... Tipo... Ah, quer saber? Vamos ativar esse... Evento da Amy aqui ver exatamente o que ela tem a dizer. Como tá você boa pergunta Amy? Eu estava curioso. Faz sentido? é ser ...gostoso? eu a minha mente. Eu acho ah, geralmente em sonho você não lembra depois o que tá acontecendo, mas. Ah, uma comparação esquisita. Dependendo de que tipo de sonho você tem exatamente. Que. as ah, meus sonhos, a maioria eu simplesmente esqueço. Boa parte. A não ser que seja algo realmente bizarro, mas tipo. É o tipo de coisa que eu lembro por um dia, aí depois já era, saiu, escapou completamente da mente e eu não conseguiria... Ok. Uau! Incrível tutorial! Não conseguiria uh, falar pra outra pessoa nem se eu tentasse, porque memória é uma daquelas coisas... Tipo, simplesmente... Uh, chemical Plant. Ah, Chemical plant de Generations, a propósito. Tremendo... <risos> oh, Deus. O Sonic gritando quando cai no buraco é consistentemente hilário nos jogos do Sonic. É, é, é uma coisa, sem dúvida alguma. Mas enfim... é. Yeah, eu percebi aqui... Uh -oh. Continuo sem saber como utilizar o Lightspeed Dash, mas... Eu ia dizer que tá funcionando, mas evidentemente não. Tipo, não, eu acho que eu posso tranquilamente simplesmente utilizar o boost ali e vai dar tudo certo, né? Pera aí, uma coisa que eu não tentei até agora foi rolar uh, em declives, porque, tipo, isso é algo que você pode fazer aqui, na é verdade. Eu não sei. É, não, eu podia simplesmente utilizar o. Lightspeed. Lightspeed? Um Attack ali, isso deu certo. Mas no momento, até agora eu não. Oh yeah, isso aqui é tipo só os momentos 3D de Chemical Plant, o que certamente é uma decisão, mas pelo menos esses eram umas alterações extras aqui. Oh, já terminou! Eu já tô reconhecendo o fim da fase e eu duvido que vai durar muito além disso. E... Oh! Ok! E é anel vermelho! Então, buf! Fase simplesmente acabou Ah, agora eu tenho que achar yeah, Todos os Anéis Vermelhos Algo fácil de se fazer, mas eu acho que Meu, o jeito que o Sonic Simplesmente cai Andando ali, realmente não está certo Isso é o tipo de animação Que uh, funciona Razoavelmente uh, Nos jogos 2D, mas Do jeito que está sendo utilizado aqui Não, a propósito Drift? Uou! Wow! Ah, isso meio que funcionou como um Drift. Mais ou menos. Uh, acredito. Eu não sei. Tipo, eu só instantaneamente apertei o círculo ali, mas não deu super certo. E eu continuo sem encontrar muitos anéis vermelhos. Pera aí. Oh! Tinha um anel vermelho ali. Eu nem tinha reparado nisso. E yeah, agora a gente está... Neste caminho e através dele. Oh, qual é? Isso. Não... Quer saber? Não fez muita diferença no fim das contas. Uh... Aqui é onde você coloca um anel vermelho. Ok. Fascinante decisão. Uma coisa que eu percebi também aqui é, nesses estágios uh, de cyberspaço é que o Sonic tem uma aceleração super alta. Tipo, de tal maneira que chega. Até ser um pouco difícil de controlar ele, mas tipo, as faças são tão curtas que é até difícil analisar exatamente... É difícil analisar exatamente os controles. Mas... É aqui, peraí, eu fui nessa nesse caminho da última vez. Eu nem prestei muita atenção. Sim, eu fui exatamente nesse caminho da última vez. O que eu tô fazendo? Repetindo coisas que eu já tinha feito antes. Onde eu consigo exatamente coletar... Oh, tem um ali, eu nem tinha reparado nisso. Oh, e tem um corrimão ali pra ajudar. Bom, deixa eu simplesmente seguir pelos caminhos mais normais possíveis. aí, aquele era o segundo. Ok, então, tudo bem. Deixa eu simplesmente reiniciar aqui, porque... Uh, indo reto aqui que a gente consegue o primeiro anel vermelho. Que é isso que parece. E é realmente isso. Ok. Decisão esquisita. OU, oh, o Boost não causa dano em inimigos. Oh! Fascinante! Ok, tudo bem, aí depois disso eu só preciso terminar e ver o que eu preciso fazer pra conseguir. é então não. Eu no... Dá pra você utilizar. Não, não dá pra você fazer manobras no ar uh, nos sites de cyber espaço. É algo que.. Uh, você mais pode fazer. Uh, no próprio Open World, porque tipo, o único propósito que você teria para fazer... certo? Uh, para fazer manobras aqui seria para conseguir boost e tipo, não é assim que boost funciona aqui, sem dúvida alguma, mas é. Uma coisa aqui dessa música que tá tocando nesse momento é que ela me lembra do tipo de coisa uh, que você escuta em Team Sonic Racing. Pera aí, o que? Já... Isso foi o Rank S? Como assim? Ok, algumas fases simplesmente são bem mais fáceis do que outras. E eu acho que no próximo episódio eu vou desligar os tutoriais em tela de loading. Eles estão simplesmente sendo obstrução mais do que qualquer outra coisa aqui. O jogo quer que a gente fale com a Amy novamente. Ok, eu consegui quatro chaves. E eu não, tenho que simplesmente procurar a Amy em algum canto e falar com ela Se bem que neste exato momento eu estou mais interessado em... Ok, tudo bem, tem, tem um chefe aqui no meio do caminho Então vamos derrotar o chefe Tipo, eu já sei como derrotar... Quer saber, pra falar a verdade, isso aqui vai ser meio que ótimo pra saber exatamente o quanto de dano Extra eu consigo fazer Agora comparado a, a Comparado ao que eu podia Fazer antes, oh yeah, não Isso sem dúvida, oh, pera aí Eu posso utilizar o boost pra continuar ali em cima Oh, isso é fantástico Isso é fantástico, eu tô surpreso que eu não levei Dano ali, a propósito Ok, oh, hã? Eu Discordo, mas Tudo bem, aquilo parecia que eu tinha Acabado com a barra de vida inteira ali, mas não é o caso. Ou eu realmente gosto do fato de você poder fazer isso aqui. Será que você consegue utilizar o Sai Loop para causar dano aqui? Além disso, eu não sei, mas é não. Isso, isso foi. Isso chegou a durar um minuto inteiro? Eu nem sei. Isso foi super rápido e nos dá uma engrenagem. Ok, fantástico. E com isso nós temos essa parte da fase liberada. Eu não sei porque eu não mencionei isso até agora, mas simplesmente ver uh, moedas roxas por aí me lembra tremendamente de Super Mario Odyssey e suas moedas roxas. Mas, sei lá, uh, isso parece o tipo de coisa que acaba sendo extra uh, difícil de se procurar comparando ao Super Mario Odyssey. Então, é por isso que eu espero que muitas dessas moedas, etc., sejam completamente redundantes, que você não tenha que, tipo, explorar o mundo inteiro só pra isso. Ok, eu posso falar com... o a que é ali, etc., mas... Meu, cadê? E a Esmeralda Azul tá ali. aí. deixa eu ir em direção à próxima Esmeralda antes que eu me esqueça, porque isso... Parece ser o ideal de se fazer aqui, de repente. Percebeu uma coisa também? Que, tipo, é meio fácil você acabar se perdendo e pegando um corrimão que te leva na direção completamente oposta. Quer dizer, você pode também facilmente uh, ir na direção completamente oposta e dar uma resolvida nas coisas dessa maneira. Mas, oh, uh, eu tinha perdido todo o meu boost ali a propósito. Tipo, eu preciso me... Lembrar que ele não é infinito eu tenho que esperar de vez em quando Isso aqui... Ok, então E ele aumenta as outras coisas ali Ok, tudo bem Eu compreendo Aham uhum. Poucos existem desde os tempos antigos Etc Sim, eu posso retornar Verdadeiro herói Yeah, yeah, tudo bem Aham, uhum. aham uhum. Oh, posso aumentar E yeah, é assim, aumenta a velocidade Tipo... De todas as opções aqui, essa é obviamente a ideal, mas, enfim, é, é isso o que coletar cocos faz no fim das contas e eu aprovo. Ok, eu percebi que a minha missão ali continua sendo simplesmente falar com a Amy. Ok, deixa eu ver. Não percebo... Oh, ok, não, sem dúvida alguma, isso já é um nível de velocidade muito maior. Do que eu tinha. Eu acho que, tipo, não tem nada aqui que aumente especificamente a quantidade uh, de boost que você tem, mas tudo bem. Eu acho que é razoável dessa maneira. Ok. E a gente consegue mais fontes de habilidade. Eu acho que eu vou chegar lá nos 30 rapidinho, mas tudo bem. Oh! Ok. Esmeralda Vermelha adquirida. Será que isso vai fazer imediatamente mais uma cutscene aparecer? A resposta é não dessa vez. Ok, então. Oh, tem um ponto de interrogação aqui. O que tem... Oh, isso aqui é simplesmente um desses círculos. Quer saber? Percebi uma coisa com algum desses círculos aqui? Eles são basicamente igual os quebra-cabeças de... Breath of the Wild com os Koroks e etc. Exceto que o jogo indica eles pra você, ao invés de, sei lá, fazer... Eles serem algo que você encontra organicamente, isso é um pouquinho menos que ideal, mas tudo bem, paciência. É, uma das coisas que... não sei se foi uh, no trailer que foi demonstrado isso, mas eu vim em algum lugar. Tipo, eu não... eu, de propósito, evitei. Procurar alguns trailers e etc. Mas eu inevitavelmente acabei vendo coisas desse jogo uh, feita em vídeos comentando sobre o jogo e etc. É meio, meio inevitável uh, evitar esse tipo de discussão, mas tudo bem. Meu, tem uns kick? Ok! Yeah! Tá bom! <risos> Algo me diz que, tipo, nesses corrimãos extra rápidos, utilizar o boost não é exatamente a coisa mais inteligente do mundo que eu poderia ter feito. Eu vou simplesmente ficar aqui de boa porque a câmera não sabe lidar com isso. A propósito, isso aqui tá me lembrando daquela parte de... Ok. Eu realmente não sei o que o jogo queria que a gente fizesse ali quer saber yeah, não simplesmente não utiliza o boost O boost aqui só te atrapalha é yeah, isso isso não foi de maneira alguma planejado para você utilizar ah eu queria fazer um home attack ali mais bom paciência uh, tirou as palavras da minha boca Se bem que tipo eu não tô identificando nada como uma porta e etc tá um pouquinho difícil de entender o que está acontecendo Ok então é assim que você sobe para aqui tipo uma coisa que eu reparei aqui nesses mini quebra-cabeças entre aspas se é que é realmente justo chamar isso de quebra-cabeças eles são bem desconexos o propósito eu simplesmente fui para o espaço aqui parece que muitos deles Uh, não querem que você utilize o boost, porque eles, eles simplesmente quebram. Mas tudo bem, tanto faz. Oh, quer saber? Tem um quebra-cabeça inteiro aqui nesse segmento que eu provavelmente deveria fazer. Ok, eles estão trancados. Oh. Ok, tudo bem. Coisas aleatoriamente trancadas que a gente só pode fazer depois. Certamente consigo entender isso. Ah, uh, quer saber? Tem um ponto de interrogação aqui. Deixa a gente ir em direção ao tal ponto de interrogação. Ah, agora uma coisa que, tipo, eu estou curioso. É como exatamente esse episódio ficou em termos de qualidade comparado... Ah, aí, deixa eu acabar com esse inimigo antes que ele acabe comigo. Ah... E yeah, é, como esse episódio ficou em termos de qualidade comparado ao episódio anterior... Uh, devido ao anti-aliasing, vocês preferem borrado ou preferem anti normal? Peraí, pra falar a verdade, eu provavelmente deveria gravar um episódio sem anti Não, provavelmente ficaria feio pra caramba, então é melhor nem considerar isso agora que eu tô pensando. Mas tudo bem, e agora eu tenho que rapidamente chegar ali. Ok, tudo bem, parece razoavelmente simples. É certo que, tipo, a câmera ali agiu de uma maneira esquisita, mas tanto faz. Oh, e o jogo faz anéis aparecerem ali para deixar mais claro. Sinto que, tipo, todos os desafios dessa natureza vão ser extraordinariamente fáceis. Não sei se realmente é assim que tudo vai ser, mas tudo bem. É, vamos continuar liberando coisas aqui, porque eventualmente a gente vai acabar descobrindo fases. E eu certamente... Estou interessado em descobrir fase. Oh! Ok, então. De repente, isso era um segmento inteiro. Propósito, tipo, tem vezes que... Não dá pra realmente identificar se isso vai... Oh, e assim que você chega aqui? É, yeah, eu acho que, tipo, Home Attack não é Home Attack. Lightspeed Dash realmente não é uma coisa que existe aqui. O que é isso? Tem um ícone extra aqui. Então, yeah, eu tô interessado em saber o que é isso. Oh! É ali onde eu começo a ativar isso ou... Não, não, uh, a Seja simplesmente vai falar, você não está pronto ainda. Ok, tudo bem, eu compreendo. Oh, yeah, é, porque aquilo parece um ícone de trancado especificamente, então... Tudo bem, eu compreendo. Um, tô vendo que tem uma esmeralda azul aqui. Será que eu, tipo, preciso de mais pontos ou... Oh, não! Eu, eu já coletei a Esmeralda Zona, não sei do que eu tô falando. Oh, peraí. Oh, o jogo tá apontando a gente para uma im específica. Eu não sei como eu não percebi até então isso, mas, ei, finalmente, depois de tanto tempo ter passado, eu percebi. Peraí, um momento. Imediatamente, já tropeço em mais um desses quebra-cabeças. Hum, quer saber... Apesar de, tipo, lutar com inimigos inimigo ser rápido e etc, eu acho que eu já cheguei na parte onde, tipo, já tá começando a ficar um pouquinho repetitivo. Ter que lutar com os mesmos inimigos uh, diversas vezes ali, mas tudo bem. Ok, o que é isso? Anéis. E a gente pode chegar aqui... Hum... Isso... É algo que leva a gente pra uma direção completamente distinta da direção que eu tava querendo ir. Quer saber? Tudo bem. Tanto faz. Uh, eu vou deixar aquilo pra outro momento. E ali tem basicamente uma daquelas ampulhetas que você ativa. Exceto que a ampulheta não está ali. Será que eu vou ter, tipo, que detectar isso em algum outro momento? ou okay. Eu não sei, mas é, vamos falar com a Amy aqui. Vê se ela tem algo relevante para dizer. Ah, novamente conversando... Oh! Oh, é simplesmente a continuação daquela missão ali. Ok. Yeah, eu não tinha percebido isso. Como raios o Sonic conseguiu passar direto ali sem perceber a Amy? Eu não sei, mas eu também não sei como ele conseguiu escutar exatamente a Amy ali, sendo na velocidade ali que tava indo mais. Ok. Isso parece mais com o um tipo de missão que vai acontecer aqui. Ok. Guia os coco de volta para sua mãe enquanto... E... Evitando suas bombas? Ah... Uh... O que... É isso? <risos> um... Eu tenho que simplesmente... Ok, compreendo, é basicamente... Sabe o líder de ginásio de grama de Pokémon Sword and Shield? Yeah, e é basicamente exatamente isso que está acontecendo aqui. Isso... Isso é um nível de missão aleatória que lembra do Sonic Adventure 1. <risos> A música também, inclusive... Lembro um pouco do Sonic Adventure... Pera aí um momento... Tem dois Cocos que eu não... Oh, fantástico! Da hora que a gente não tem boost aqui... Eu acho que eu já perdi completamente a minha chance... Por que eles estão lançando bombas em mim a propósito? E também... Como aquela Mãe Coco conseguiu perder 50 filhos... Tem, tem muito... Tem muitos absurdos acontecendo aqui. <risos> um, ok, pelo menos eu sei exatamente o que fazer aqui agora. Eu só tenho que, tipo, me dedicar a não perder ninguém aleatoriamente ali. E eu espero que não tenha, sei lá, uma versão mais difícil disso aqui mais tarde. Porque isso aqui tem potencial de acabar sendo, tipo... Lembra daquela missão de arremessar bombas de Super Mario Galaxy? E yeah, é disso que eu estou sendo lembrado aqui também. Ok, beleza. Isso foi uh, razoavelmente tranquilo, em que E pera o quê? Esmeralda do Caos? Uh, aleatório, mas tudo bem. <risos> A música completamente não sincronizou com a dança do Sonic ali. Provavelmente culpa de eu estar usando a Sheet Engine para aumentar a taxa de quadros, mas não sincronizou. Oh, para falar a verdade, me pergunto exatamente quantos... Oh... Isso explica um pouquinho, tipo, a diferença de design dos Cocks que eu vi muitas... Pessoas comentando, oh, alguns tem olhos, alguns não tem, o okay. que é isso? Eles alteraram o design entre o jogo ser lançado e antes? Não, simplesmente uh, os cocos uh, menores tem... Ah! ah! Apareceu o símbolo do trailer! Ah! Oh! Simplesmente casualmente se abraçando e morrendo ah eu entendi up para cima porque eles morreram <risos> isso sim exatamente e yeah. é melhor não exatamente isso é continuar. Eu ASAP. Hum, quer saber? Esse negócio inteiro envolvendo os cocos me lembra dos Yunnon know de Pokémon e como eles são misteriosos, esquisitos etc. E falar com a Amy continua sendo o objetivo aqui, pelo que parece. E ela tem sim também novamente um lugar específico ali. Eu tô percebendo também que tem um outro ícone da. seja ali na frente, mas. Quer saber? Deixa pra lá, eu acho que a gente já jogou o suficiente pro dia de hoje. Um... Ah! Yeah, so, só um estágio de cyberspace, eu tô surpreso.